quando o rover Curiosity escalou um cume e os céus. Clareado durante o inverno marciano, tivemos a chance de pegar este panorama incrível. Curiosity está dentro da cratera Galé uma enorme bacia feita por um impactor cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, as montanhas no fundo da cratera são, na verdade, as borda norte da cratera, eles sobem mais de uma milha acima do rover, é tão claro, quando tiramos esta imagem, que você pode até, ver uma colina fora da cratera que fica a 50 milhas de distância, como você pode ver o Pisvalis, um canal que uma vez, continha um rio que flui, como muitos outros que formavam lagos dentro da cratera Galé, esta também é a primeira vez que podemos olhar para trás e ver, em todos os lugares em que estivemos até agora na missão desde o desembarque em 2012. Após o desembarque, dirigimos para a baía de Yellowknife, antes de virarmos para sudoeste passando por Darwin, Cooperston e o Kimberley. O rover estudou a areia escura e soprada pelo vento em Namib Dune. A Curiosity então desceu entre Mura e Boots, com Fire Hill, e fez uma travessia complicada das dunas de Bagnold, antes de chegar ao Cume onde fica hoje.